Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui da Vila. Hoje temos um tema especial, um tema muito pedido por vocês. E um tema muito controverso, um tema que as mulheres têm muito a perguntar, muito a dizer. E um tema que... Tem muitos comentários, com certeza vocês vão trazer muitas perguntas. E eu convidei para conversar aqui comigo uma fisioterapeuta que é especialista em sexualidade e que tem tratado, acompanhado mulheres no pós-parto. Então, o tema de hoje que eu vou falar com vocês é um tema que tem muito interesse todas as mulheres que já engravidaram, que já são mães, ou que pensam um dia em serem mães, ou passarem por uma gravidez, ou terem filhos. Porque todas as mulheres que têm filhos querem continuar sendo mulheres, querem continuar tendo uma vida sexual saudável e feliz no pós-parto. Então, obviamente, tem que parar para pensar... Sobre isso, sobre sua vida sexual depois dos filhos, sobre sua vida sexual depois do parto. E aí, como fica a vida sexual depois do parto? Você já parou pra pensar sobre isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fique aí, clique nessa setinha que tá do lado direito da sua tela. Mande essa live pra sua amiga, pra sua amiga que teve bebê, ou pra sua amiga que tá grávida... Pra sua amiga que se queixou pra você, que não tá muito feliz com a vida sexual no pós-parto, que tem dúvidas. Manda essa live pra sua amiga entrar agora. Nós já vamos escrever aqui, ó. Vida sexual após o parto. Tá? E nós não vamos falar sobre após o parto normal, não. Após a cesariana, após qualquer tipo de parto. O que que muda na vida sexual da mulher após o parto? Então, vamos entrar. Estou convidando aí a nossa colega, a doutora Ana Detome. Quero saber de vocês que estão entrando aí, quem que já teve filho? Quem que já teve neném? Eu sei que ninguém vai contar como que foi a experiência de vocês. Eu tive quatro gravidezes, né? Tive quatro filhos. E quero falar com vocês que realmente a nossa vida sexual, depois da chegada dos filhos, muda sim. Muda muito. Mas é claro que pode mudar para melhor. Kézia, mas por que, que a vida sexual muda depois dos filhos? Logo depois da chegada do bebê, nos primeiros dias... Depois de chegar do bebê, é muito comum ter até um aumento da libido nos primeiros dias. Só que são dias em que normalmente a mulher não pode ter relação sexual. Porque ela está, talvez, ali com a cicatrização ainda do períneo, né? Ainda está se recuperando do parto. Olá, Ana, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, bem-vinda aqui à nossa live. Estou muito feliz com sua participação aqui conosco. Você Ai, aí obrigada. tem tanta experiência em acompanhar mulheres na sua sexualidade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, tava aqui começando a falar como é que fica o desejo da mulher, eu tava falando um pouquinho isso, que logo após ali o nascimento do bebê, muitas mulheres até sentem um aumento do desejo, né? Eu já vi muitas mulheres falando que naqueles primeiros dias ali, tanto a mulher quanto o homem. Sentem um aumento, que é, já teve um paciente minha que fala assim: nossa, tirei esses pontos aqui, eu quero transar, não tô com muito um desejo sexual, o que é isso? Mas aí não pode, às vezes, porque ainda tem alguma cicatrização de pontos, tá ali no resguardo. Mas o que, que acontece? O que é normal acontecer nos dias subsequentes ali ao parto? O que acontece depois? É, como você disse, Kézia, algumas mulheres têm esse aumento do desejo, né? Às vezes, porque no finalzinho dali da gestação não estavam tendo relação sexual, pelo incômodo, principalmente com a barriga, né? Tem esse mito de que a gente vai acabar machucando o bebê, então a gente fica um período sem ter relação sexual depois que o neném nasce. Tem algumas pessoas têm esse aumento do desejo, mas tem que esperar ali, né? De acordo com cada paciente, de 30 a 40 dias. Mas não é uma condição tão normal assim. A maioria das mulheres vai apresentar alguma disfunção sexual. Tem alguns estudos que falam que até 86% das mulheres tem alguma disfunção, ali principalmente nos três primeiros meses de pós-parto. Né? E o que elas relatam principalmente é de dispareonia, que é uma dor na relação sexual, e também da diminuição do desejo. Né? Então algumas têm um aumento do desejo Mas o que é mais comum mesmo É essa redução E uma redução da frequência de relação sexual Também isso vai se dever A vários fatores né? A várias modificações que a gente encontra No puerpério é... Ô, Ana é, hum. Você falou dessa questão Dos 86% das mulheres Que podem ter disfunção Mas é. existem mulheres Que não vão ter disfunção nenhuma né? Então uhum. podem ter mulheres então que não vão ter disfunção é, Que não vão ter diminuição do desejo sexual é, Eu até, a, por a frequência ser tão grande de mulheres terem diminuição do desejo Eu até não gosto de chamar isso de disfunção, sabe? Porque uhum. eu penso assim, gente, se é tão comum ter diminuição do desejo depois do parto então, será que isso não seria uma coisa fisiológica é, ter o desejo uhum. sexual diminuído proporcionalmente ao que você tinha antes? Né? Eu até Sim. penso que isso seria uma coisa fisiológica ali, da natureza. É igual falar que a dor do parto é uma disfunção. Se a maioria das mulheres tem isso, isso talvez seja uma coisa fisiológico, né? Então, talvez assim, olha, vamos falar que 86% das mulheres vai ter alguma alteração da sua função sexual no pós-parto, né? Isso. E vai estar muito relacionado também de como era essa função no período pré-gestacional, porque alguns casais reclamam que, a, que né, a função sexual não tá boa, que a frequência não tá boa, mas aí a gente tem que questionar, mas como é que era antes? Será que a frequência era alta mesmo? Será que a satisfação era muito boa antes da gravidez, né, porque às vezes a gente se cobra muito de voltar a ter essas relações sexuais prazerosas, com uma frequência grande, mas na hora que a gente vai voltar um pouquinho e olhar no período pré-gestacional, nem era isso tudo, né, então a gente pode reduzir um pouquinho essa cobrança, e eu concordo realmente que não é, é uma coisa fisiológica, né, tanto que a gente tem a parte hormonal toda envolvida nesse puerpério, então não dá para falar que essas mulheres estão com problema. Né, elas estão passando por um período em que a diminuição do desejo é muito comum. Né? É bem comum mesmo. E o nesse que período. acontece com os hormônios no pós-parto para o desejo diminuir? É, bom, a principal coisa que acontece está relacionada com a amamentação. Né? Para a gente ter uma alta de prolactina, que faz a produção do leite, a gente tem que ter uma baixa de estrógeno. E o estrógeno está intimamente relacionado com o desejo, com essa vontade de ter relação sexual. E também com a lubrificação. Então, a gente tem um índice maior dessas queixas sexuais, sim, nas mulheres que amamentam, né? De forma alguma, a gente pode falar que a amamentação é ruim só por causa disso, não, não é isso que eu estou falando. Mas as mulheres que amamentam com mais frequência, amamentação exclusiva, tem mais queixa sexual justamente por isso, pela queda do estrógeno para permitir o um aumento da prolactina e a produção de leite permitir a amamentação. E além da amamentação, gente, a amamentação é um fator. Mas aí tem mulheres que fala assim, não, mas eu não amamento. E por que, que meu desejo também diminuiu? né? Porque hum. a amamentação não é o único fator que atrapalha. A amamentação vai ser o fator hormonal. O fator hormonal vai agir como? Bloqueando a produção dos hormônios, né, então o estrogênio é o hormônio que vai fazer o quê? A vagina ficar lubrificada, a vagina ter aquela elasticidade que faz a, rela, a relação sexual ter toda aquela resposta sexual, fisiológica, e a relação ficar prazerosa e você ter vontade de ter relação novamente. Outra coisa importante é ter aqueles picos de testosterona, que é o hormônio da libido. Agora tem uma questão muito importante Que é aquela pulsão libidinosa Que Freud chama de TRIB em alemão A TRIB, que é a pulsão de vida da mulher Fica voltada para o bebê E be o bebê, aquela toda vez que a gente está Com a nossa pulsão sexual voltada muito fortemente para alguma coisa A nossa pulsão sexual diminui essa coisa pode ser um projeto profissional, pode ser cuidar de algum parente doente, cuidar de uma mãe doente, de uma tia doente. Pode ser um campeonato de, de esporte, pode ser uma viagem que você está planejando. Quando a sua mente está focada em alguma coisa, a sua pulsão sexual vai diminuir. E cuidar de um bebezinho recém-nascido... Mesmo que você não está amamentando ele, mas se você está ali cuidando dele de noite, sem parar, é claro que sua pulsão sexual, o seu desejo, vai diminuir. Kézia, uhum. mas, mas de que, que depende isso? Depende de você estar direcionada e percebendo isso, né, Ana? Claro que se a mulher traz essa queixa para nós... E, e relata e percebe, se o casal traz isso, a gente vai diante da conversa, da terapia, fazer com que ela perceba e se ela desejar, se o casal desejar, eles vão organizar a dinâmica da família para de, dedicar um tempo para a vida sexual. Mas tudo isso dentro da organização e do planejamento do casal, né? Isso, porque tem uma mudança completa na rotina, né? Então, principalmente nos casais que não têm filhos, é como se tivesse um intruso ali, alguém que mudou completamente a rotina, a dinâmica da, da casa, a dinâmica do casal mudou tudo, né? Então, tem que, tem que ter um jogo de cintura ali para separar um tempo para o casal, se for do desejo dos dois, né? Se for do interesse dos dois. Separar um tempo, às vezes pedir para alguém ficar com o bebê um pouquinho... Pra poder atender, se chama mesmo, reconectar os dois, né? E a gente tem também a parte do cansaço. Mesmo quem não amamenta, o bebê chora várias vezes, acorda durante a noite. Então, esse casal, principalmente a mulher, tem privação de sono, tem um cansaço exagerado, tem uma exaustão. E aí acaba que qualquer minutinho que ela tem, ela quer descansar, quer dormir, quer tomar um banho, né? Então, a última coisa, a última das prioridades é a relação sexual. Isso vai ficando. Ah, não, no primeiro mês, é assim mesmo. No segundo, no terceiro. E quando vê, tem seis meses já de pós-parto e esse casal não teve nenhuma relação, né? Porque não, não se atentou a isso. Às vezes não teve a vontade mesmo ou às vezes a rotina ficou tão conturbada, essa atenção tá toda tão direcionada pro bebê que a gente acaba deixando a vida sexual um pouquinho de lado. É. É muito comum a gente... Ver isso, a gente ouvia a mulher falar assim, olha, eu eu troco qualquer milhão que eu tiver por quatro horas de sono. Uhum. E o homem, gente? O homem também não fica cansado? O homem também não tem diminuição do libido? Sim. É muito comum os homens também se sentirem cansados, os homens também terem diminuição da libido, porque também... Principalmente no Brasil, onde, onde os homens têm apenas 5 ou 20 dias de licença, o homem retorna ao trabalho durante o dia e muitas vezes ajuda a mulher durante a noite, fica, ajuda com o bebê, nos cuidados com o bebê. né As mulheres costumam ter uma licença mais estendida de 4 ou 6 meses, as mulheres que têm é, o regime de CLT. Né? As mulheres que não, que têm trabalho, é, são empreendedoras, não têm essa licença, mas as mulheres que trabalham em CLT sim. E aí é muito comum que os homens se sintam cansados porque trabalharam com o bebê à noite né? é, e durante o dia trabalharam no seu trabalho. Então, os homens também têm diminuição do libido por cansaço físico. Então, claro que o que a gente é, tem que explicar muito para o casal é que essa dinâmica deve ser dialogada e conversada já desde a gravidez. A dinâmica não é só da mulher, a dinâmica é do casal, essa dinâmica que vai se alterar. É uma conversa que eu tenho com os casais já na gravidez, para que eles entendam que isso vai acontecer, que isso é uma coisa normal do relacionamento, que é normal se preparar para isso. né? Às vezes a gente se prepara. Pro parto, para aleitamento, leitamento, para os cuidados com o bebê... e às vezes não prepara para preparar essa estrutura... porque o sexo é muito importante nas nossas vidas... o sexo é essencial para um casal... e estar preparado para essas modificações... eu sempre falo assim... gente... uma gravidez, um filho... vai mudar o seu corpo... vai mudar suas finanças... vai mudar a sua história... Vai você acha que não vai mudar a sua vida sexual? Vai mudar tudo na sua vida forever Então se você não tem como você ter um filho E achar que algum pedacinho da sua vida não vai mudar né? Vai mudar tudo No seu relacionamento, na sua vida, na sua maneira de pensar para melhor O sexo vai ficar melhor porque você vai ficar mais maduro, você vai ficar mais exigente, você vai descobrir mais seu corpo. Em relação ao corpo, Ana, fale um pouquinho das mudanças que acontecem no parto normal e na cesariana, e que desconfortos que a mulher pode ter, e como que a gente ameniza esses desconfortos hoje, com fisioterapia, com laser, com cremes. Bom, assim, a gente... Tem uma predominância dessas queixas sexuais um pouco maiores nas mulheres que tiveram parto vaginal, mas isso ali no início do puerpédio, na hora que a gente olha para a mulher com seis meses de pós-parto, a gente não vê tanta diferença mais do parto vaginal para o parto cesárea. Em relação ao parto vaginal, a gente tem um alongamento mesmo da musculatura, do assoalho pélvico. Né? Então a mulher pode sentir uma diferença no seu corpo. Às vezes, na hora que a gente faz o exame ginecológico, a gente nem percebe uma vagina alargada, e nada diferente, mas a mulher tem uma percepção mesmo. Diferente, claro, como a Kézia falou. Tudo vai mudar, inclusive o nosso corpo. Não tem como a gente achar que vai ter uma gestação, vai ter um bebê e não vai mudar nada, né? Agora, no parto vaginal a gente pode ter ocorrência de alguma é, laceração, né? Então a gente tem que avaliar como é que tá essa cicatriz. É uma cicatriz que ficou com um pouquinho de fibrose, Ela está tendo alguma retração cicatricial, né? Isso tudo deve ser trabalhado ali antes da mulher... Ter uma relação sexual, porque às vezes é, a primeira relação vai ser dolorosa, aí a gente entra naquele ciclo da dor. A primeira relação doeu. Aí a gente vai ficar com muito medo de ter outra relação. a esse medo a gente tensiona mais ainda a musculatura. É quando vai ter a penetração, a gente sente mais dor. E a gente fica só alimentando esse ciclo da dor. Isso só tende a piorar, né? Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação nesses casos das mulheres que tiveram o parto vaginal para ver como é que tá essa cicatrização no parto cesárea também essa mulher tem que ser avaliada né a gente tem que pensar que cesárea é um corte muito grande muito maior que uma laceração se a gente for pensar né então todas essas alterações de cicatrização de fibrose de aderência tecidual podem acontecer também na cesárea né então não quer dizer que quem fez cesárea não vai ter nenhuma disfunção do assoalho pélvico tem pacientes que a gente atende com cesárea e a está extremamente tenso e ela tem uma dor imensa durante a relação sexual. Então, a cesárea não é protetora de algum problema sexual. Então, essa mulher, tanto do parto vaginal quanto do parto cesárea, ela tem que ser, sim, avaliada de preferência antes de ter a relação sexual, para a gente já fazer alguma mobilização de tecido, se precisar aplicar o laser. E também para ela ir mais confiante para a relação sexual. Né? Saber que está tudo bem saber que o perino dela está bom, saber que a parte abdominal está boa, para ela poder ir mais confiante e se sentir melhor durante a relação sexual. É, outra coisa que eu indico também é o uso do lubrificante. Não dá para ficar achando que a lubrificação nesse, nesse período de, de pós-parto vai ser igual durante a gestação, Na gestação é o contrário. Né? A mulher tem normalmente um aumento da lubrificação. No pós-parto, pela queda de estrógeno, ela tem uma diminuição. Então, a gente tem que indicar mesmo, tem que usar e abusar dos lubrificantes. A gente tem os lubrificantes à base de água, né? E tem também o óleo de coco, que eu gosto muito, que por, por ele ser oleoso, ele não é absorvido tão facilmente, então acaba tendo uma lubrificação por um tempo maior. Mas a gente tem que lembrar também que se for usar o preservativo de látex, não pode usar o óleo de coco, porque tem o risco ali pelo atrito é, rasgar né, a camisinha, e a gente sabe que a, que a amamentação diminui, sim, a chance de uma nova gravidez, mas não é 100%. Então, não dá para confiar, não usar nenhum método, né? Então, lembrar se for usar, usar outro preservativo ou outro método de contracepção. Mas a gente tem que usar, sim, desse artifício, de usar o lubrificante, de usar o laser se precisar, de fazer avaliação pélvica, né? É muito importante. A gente sabe que é, a musculatura superficial do períneo, ela envolve o clitóris. Então, essa mulher, na hora que ela faz a contração de forma efetiva, faz a contração bem feita, ela manda uma quantidade grande de sangue para o clitóris, aumenta essa irrigação. Isso vai favorecer, sim, a lubrificação, mas vai favorecer muito o desejo, favorece a chegada ao orgasmo, né, e deixa a relação muito mais prazerosa. Então, é assim, super importante que a mulher faça mesmo essa avaliação. Você falou aí, esquece da lubrificação... E tem uma outra solução que a gente também usa, que é usar creme de estrogênio mesmo, né? É, essas, esses lubrificantes que a gente usa, eles vão agir ali naquele momento da relação. Por quê? É, como ela falou, né, a gente tá sem o estrogênio. O estrogênio é o hormônio que faz a glândula produzir a, a secreção, que faz a vagina lubrificada, tá? Mas a gente pode dar o estrogênio a vagina, dá o hormônio na forma de pomada. Então a gente vai usar todo dia essa pomada, tá? Que eu posso tomar? Não, não pode tomar, não pode beber nem colocar adesivo, porque isso vai bloquear a produção do leite, tá? Uhum. Se não estiver amamentando, aí sim, aí a gente pode usar pomada de estrogênio. Mas eu queria explicar para vocês o que acontece na vagina. Imagina que a vagina tem várias camadas de células, como se fosse assim, ó, várias camadas de células. E aí, por causa do pós-parto, da falta do estrogênio, a gente fica uma camada só. Então, ficou um tecido fininho, fininho. Sabe quando o nariz da gente tá tão fino, tão ressecado que até sangra? é como se fosse isso, fica um tecido fininho, e aí na hora da fricção na relação sexual, ela fica ardendo, fica assim, ressecado, por isso que se incomoda na relação sexual. E o que ela falou de ciclo de tensão e de medo, quando ah, você tem uma relação, aquela relação não é prazerosa, não é satisfatória, o seu cérebro, o seu inconsciente marca aquilo como uma experiência ruim, e aí você não quer ter aquilo de novo. Então é muito importante que as relações sejam boas, prazerosas, gostosas, pra você ter vontade de ter outra. Então a gente sempre orienta, assim, desde a primeira relação, que seja boa. Então é, é bom ser aquele momento que, que o bebê, aquele horário que o bebê, você sabe que ele dorme mais. Ou então ter alguém lá perto do bebê, para você saber que se ele chorar alguém vai cuidar dele. Né? Você conseguir relaxar mais, ter preliminares. Porque, se for uma coisa assim, sem lubrificação, tem um lubrificante ali. Se você sentir que está ressecado nesse momento, vai no seu ginecologista, comunica para você usar um creme de estrogênio. Para você ter outra coisa que a gente tem também com estrogênio, é que a musculatura fica mais elástica também. Isso. Um outro tratamento que a gente tem hoje, e a gente vai ter em breve na vila, é com laser dentro da vagina. A gente tem um laser que a gente coloca dentro da vagina e esse laser proporciona também esse espessamento da mucosa vaginal. Então isso é muito bom para o pós-parto, porque espontaneamente isso demora a voltar. E com esse estímulo do laser, isso acontece de maneira mais rápida. Então o que eu estou falando aqui, gente, é o seguinte, na natureza, o que aconteceria? Na natureza, a gente teria relação espontaneamente depois de muitos meses. né? Os mamíferos, se a gente fosse considerar só a parte hormonal, é, não teria relação. Mas a gente tem que entender que nós humanos não somos só hormônios. Nós somos seres biopsicossociais. sociais. Nós somos inseridos no contexto social. Por isso que a gente vai ter desejo antes. Porque o nosso desejo, desejo sexual, de acordo com os estudos, ele não é só hormonal. O desejo sexual do ser humano, ele é hormonal, mas ele também envolve questões cerebrais, neurotransmissores. Então, várias questões sociais, relacionais, né? Então, por isso que é muito importante que você entenda, ah, eu tô parida, não tenho hormônio, não vou transar. Muitas vezes você vai sentir vontade de se sentir atraída, de se sentir mulher, de se sentir atraente. Você, muitas mulheres me contam, que eu não quero me sentir só uma vaca leiteira, não quero me sentir só mãe, eu quero ser mulher um pouco. Você tem todo o direito de ser só mãe. Eu acho que, eu sou muito feliz que a gente hoje tem, a gente pode ser... Uh, o arquétipo que a gente quiser Tem um livro muito bom que eu indico para os meus pacientes Que chama A Deusa Interior É um livro que fala dos arquétipos femininos e, e um dos arquétipos é da deusa mãe, que é a Deméter Você pode ser a Deméter, essa deusa mãe que cuida do filho Só esse, o tempo que você quiser Mas se você não quer ser só esse arquétipo Você quer também ser a Afrodite, que é aquela do amor que faz sexo... que tem prazer sexual... você pode retomar isso... quando você quiser... quando você se sentir pronta para isso... é importante que você entenda... que não tem um tempo... ah, é 40 dias... não... pode ser até antes... tem pacientes que eu libero com 15 dias... tem mulheres que não tem laceração... não tem... É, é, nenhuma, nenhuma escoriação... lesão na vagina que né, podem ter relação sexual antes, tá? É, hoje a gente sabe que essa regra dos 40 dias não existe mais. E tem mulheres com 40 dias não tem cicatrização total ainda da sua laceração no uhum. períneo. Tá? Então não tem mais essa regra dos 40 dias, tá gente? Isso era um, era um mito do passado, depende muito de cada mulher A gente fala assim que é uma, uma média de 40 dias Mas é, o desejo pode não vir com 40 dias Isso é muito cultural aqui no nosso país A minha mãe sempre conta uma história E diz ela que meu pai tinha um calendário E ficava lá, ó, minha mãe teve quatro filhos dizendo que ele, ela ficava uns 40 dias assim, contando assim, ó Contava, riscando até chegar nos 40. Chegou nos 40 é hoje. Eu ficava imaginando como é que foi no quarto filho, com quatro crianças dentro de casa, e ele contando uns 40 dias para chegar no 40. Uhum. <risos> Diz ela que no quarto filho, quando tava lá pelos 15 dias, ele foi no urologista, fez a vasectomia para garantir que quando chegasse nos 40... Ia namorar e não ia vir o quinto filho. <risos> então, é importante vocês entenderem que não tem essa regra. E, e é muito importante: sexo é aqui. É aqui e aqui, né? Sexo não é genital. Certo? E lembrar também, sexo né? É que às é vezes a gente liga o sexo muito à penetração mas a. Há... Gente, é muito mais que isso, né? Tem outras formas de a gente ter uma relação sexual. Porque às vezes a mulher tem esse desejo, tem essa vontade, mas... Ah, não sei, eu tô com um pouquinho de dor, a cicatrização não tá boa. Gente, tem outras formas super prazerosas pra mulher, né? Tirar esse foco da, da sexualidade, do, do sexo com penetração só. Não é bem assim. Tem outras formas da mulher sentir prazer, né? Conhecer sua genitália é essencial. Isso eu falo muito com os pacientes. Entender a anatomia de sua genitália, entender o clitóris, entender como é que vem o orgasmo, entender hum. da vagina é importantíssimo. Você se tocar, se amar, sabe? Amar sua vagina. Isso é muito importante. Mas entender que para você ter prazer sexual, você tem que se amar, né? Amar sua vagina. Tem que amar seu corpo inteiro, amar sua Pele, amar suas mãos, amar seu rosto, seu cabelo, amar seu cérebro, amar seu jeito de ser. Você tem que se amar, sabe? Claro que orgasmo vai vindo do clítoris, a gente sabe disso, mas sexo não é orgasmo. Então você precisa tirar esses mitos da sua cabeça. Sexo não é orgasmo, não precisa ter orgasmo todas as vezes, mas se você quiser, você tem que saber ter orgasmo. Tem que saber chegar no orgasmo na hora que você quer. E a gente tá aqui para te ajudar. A fisioterapeuta pélvica vai te ensinar exatamente onde é que é seu clitóris, como é que você tem que estimular seu clitóris para você ter orgasmo. Mas você tem que ter intimidade com seu ginecologista, com seu fisioterapeuta pélvico, para você se abrir. Você não tem que ter vergonha. Né? Às vezes a gente ainda tem mulheres que ficam um pouco sem graça. Às vezes na primeira consulta você não vai conseguir se abrir. Né? Às vezes demora uma, duas Eu tenho pacientes Só depois que o neném nasce Que chega e me conta Coisas da sexualidade Que antes do parto não conseguiu me contar E porque Às vezes o parto dá uma libertada assim. Eu percebo muito isso, tanto que o parto dá uma libertada Nas mulheres E às vezes me contam coisas da sexualidade assim, Que tinham algumas travas, algumas questões A gente começa a tratar e trabalhar isso Depois do parto Isso é muito legal, assim e às vezes a gente é, cresce. Então eu falo que a sexualidade da mulher não é uma coisa, não é um livro fechado, é um livro aberto. Você vai construindo a sua história ao longo da sua vida. E o pós-parto, você vai continuar construindo a sua história da sua sexualidade. Você vai melhorar, improve, você vai improve your sexuality agora no pós-parto, tá? Você não, não, não precisa pensar assim, ah, acabou. Não, é um momento... Na sua história... Imagina se a história sexual é um livro... Você não terminou de ler a história ainda... Tá... É, a gente pensa assim... Nossa, meu Deus... E agora... Calma... Vai passar essa fase... É uma fase que você está passando... É muito importante que o casal entenda isso. A gente dá uns textos para os casais lerem sobre sexualidade no pós-parto, na vila. Que é bem interessante para o homem também entender essa fase, esse momento. Eu falo sempre com assim, paciência e bom humor. E bom humor, né? Porque às vezes na hora está lá nas preliminares... Ué! E às vezes pode quebrar o clima. Muito mais às vezes para a mulher do que para o homem. Então é muito importante como o sexo está no cérebro... Isso pode bloquear ali o cérebro naquele momento. A Kessa tá falando aqui. Kessa é maravilhosa. Saudade, minha linda. Teve dois nenéns lindos, dois partos maravilhosos comigo. Que saudade de você. Saudades, Leila, tudo de bom na vida. Essa abordagem do sexo é muito legal. Como era um tabu realizar massagem perineal? Sim, era tão difícil hoje. Tá é melhorando é tanto, né? Às vezes. Ainda continua, né? É, porque às vezes a mulher não quer que o marido faça a massagem perineal porque não quer se expor, não sei, não quer que ele veja. Ou essa mulher, como ela não tem o costume de se tocar, ela acha muito esquisito introduzir dois dedos, um dedo no canal vaginal. Então a gente vê como é que é um tabu mesmo é, ela permitir essa massagem de outra pessoa ou ela mesma se tocar. As pessoas ainda não sabem muito o que é a vagina, o que é vulva, o que é uretra. Uhum. Né? Assim, gente, vagina é um órgão, né? Assim, pra, talvez é porque eu sou ginecologista, né? Então, <risos> na minha casa assim, Rebeca você nasceu por onde? Pela vagina. Normal. Onde é a vagina aqui? É a vagina. Nasci por aqui, pela vagina da minha mãe. Vagina igual a boca, igual nariz, igual a orelha. É um órgão, assim, é um buraco no meu corpo. É, é, eu acho que é a questão assim claro que a gente não está sensualizando nem fazendo pornografia nem exibindo órgãos íntimos é uma questão apenas de de não tratar com naturalidade as coisas né a gente claro que a gente sabe que a intimidade que é um órgão íntimo de cada mulher e que o sexo é um momento muito íntimo da mulher e do casal, sexo é intimidade eu não acho que tem que expor sexo e nem, né, assim é coisa muito íntima e tem que ser íntimo pra ser gostoso é um momento muito seu né, muito do casal, muito ali é, se expõe e vira pornografia né e, e aí perde essa essa essa beleza, essa pureza né que foi feito para ser. E acho que um ponto importante também é essa mulher conversar com o parceiro dela, né? Explicar tudo que está acontecendo. Às vezes o parceiro tem uma cobrança dessa lubrificação, por exemplo, acha que é uma falta de desejo, é uma falta de interesse com ele, mas explica, não? Olha só, tá vendo aqui o estrógeno tá baixo. Eu tenho uma mucosa diminuída, eu tenho uma baixa de lubrificação. Isso, conversa mesmo. Com o parceiro, né? E também a gente lembrar que a resposta sexual do homem é muito diferente da mulher. Homem é assim, num segundo, né? Chegou ali a noite, pode passar o dia inteiro separado, chegou ali à noite, tirou a blusa, ótimo, ele já estão um super afim Mas a mulher não é assim. Então, se ela passa o dia inteiro dedicada a outros assuntos, focados só no bebê, não pensa em sexo momento nenhum, mas chega à noite. Pronto, agora vamos ter uma relação sexual. A gente não funciona assim, né? Nem poéfra e, e, e nem mulher nenhuma, né? Essa sexualidade, esse desejo tem que ser construído durante o dia para chegar no momento da relação sexual. Ela tem mesmo desejo. Então, pensar em sexo, ler alguma coisa relacionada, ver alguma coisa, ter, para a gente já conseguir alimentar esse desejo e chegar na hora da relação, a gente. Esse, esse desejo aumentado né? Não dá pra gente achar que a gente vai ser Igual ao homem Pode ser, sim, algumas mulheres que são assim Mas a maioria não é A maioria isso tem que ser construído É isso aí Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Não Eu acho que era isso mais alguma coisa que você quer falar aí, doutora Ana? Não, só reforçar a importância né, de passar por uma avaliação, tanto ginecológica quanto fisioterápica, no pós-parto, para vocês terem uma, a primeira relação mais prazerosa, irem mais seguras né, e não sentirem dor, aprenderem a fazer a contração para a gente ativar essa musculatura, aumentar a irrigação e deixar essa relação o mais prazerosa possível. Então... Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença da Ana, que está conosco. Késia, de... que bom que você gostou. A uma muito bem esclarecida, minha abordagem. Agradeço a presença de vocês. Já convido para a semana que vem, para a próxima live, que vai ser sobre diabetes na gravidez. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.